Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces Uma obra de Eurípides Quil Pelo Espírito Claudinei Primeira parte Século XIX França Marselha. Capítulo 1 Nas Terras dos Esfendo Joane nasceu rica Cresceu bela Vejo o berço cada dia mais bonita. Sua luxuosíssima residência situava-se em área campestre nos arredores da cidade do famoso e grande Porto Francês. A grande casa, de aspecto nobre e feudal, toda equipada com acervo material elegante e caro, demonstrava a sociedade sobejamente a pujança financeira e fidalga daquela estirpe, Joane foi brindada desde criança, mercê da fortuna familiar, com as melhores roupagens, com petiscos e iguarias de várias partes do mundo, servidos sempre com pompa. Afazeres? Nenhum. Gostos, atendidos todos, vida de muitas mordomias e de poucas realizações. Senão nenhuma. Beleza e fortuna foram duas concessões naturais mal aproveitadas, eis que de ambas fez mau uso. Mimala demais, viveu orgulhosa demais. A época de frequentar a escola, como a grande maioria das crianças, seus pais para gáudio social do brasão familiar a ser mais e mais consagrado, Inverteram o secular, ou talvez milenar, costume do aluno ir à escola e contrataram professores particulares para, dia após dia, irem à mansão dar aulas à única e importante aluna. Era interessante de se ver, às vezes, dois ou três professores aguardando vez para serem atendidos pela nobre aluna que os recebia segundo seu nível de humor daquele dia. O espírito ágil e flexível de Joane, assim perigosamente contemplado por graças tantas espirituais e materiais, desenvolveu, desde logo, funesto e indelével fascínio pelo poder. Com tantas regalias, a força do mando, que ditatorialmente enfeixava nas mãos, levou sua formação espiritual à ruína, conquanto a intelectual aos píncaros terrenos. Libertar sua personalidade do prejudicial poder exacerbado era fato que se projetava distante no tempo, já que seus pais omissos nesse ponto eram, por isso mesmo, os maiores avalistas. A tão enganosa quanto irrefriável ganância social que desde o início do mundo alimenta o orgulho e as vaidades humanas, não deixava que naquele endereço passasse semanas sem festa ou recepção, destinadas a desfiles de frivolidades mais fúteis no aspecto mental, pelas irrefletidas e vazias conversas ali feridas, do que no material, pela vaidosa e inútil sequência de joias e vestidos deslumbrantes que eram apresentados Tudo em nome do Bom Viver Bientus Sfendo e Marceline Fravelo Sfendo casaram-se em 1830 em Marselha. O casamento se uniu dois jovens e belos amantes, uniu também duas fortunas do matrimônio nasceu apenas uma filha, Joane. Não que o casal evitasse outros filhos, mas simplesmente porque, após um ano do casamento, ao dar à luz, a senhora Sfendo sofreu complicações nos trabalhos de parto e, em função do atendimento médico que se fez necessário para salvar mãe e filha, ficou impossibilitada para sempre de novo engravidamento. O casal foi devidamente informado disso pelos médicos. O pai não se abateu com essa informação. De temperamento forte, físico robusto e emocionalmente equilibrado, aceitou o fato com tranquilidade. Empenhou-se mais ainda nos inúmeros afazeres agrícolas, cujo conhecimento dominava amplamente, e assim, cada vez mais, a fortuna dos esfendo ia aumentando. Quanto a Marceline, espírito delicado de formação social nobre, oriunda de tradicional clã de aristocratas, não assimilou nunca o que passou, no íntimo, a chamar de golpe do destino. Tornou-se retraída, complexada e extremamente sensível. Embora se comportasse com exatidão no seu papel de esposa e mãe, Interiormente sentia-se frustrada como mulher. Isso não passou despercebido a Bientu. Embora se desvelasse em mimar a filha, jamais olvidou igual tratamento carinhoso e afetivo à esposa. Amava intensamente a ambas. Sempre foi pai extremoso e marido amoroso. Nas propriedades do senhor Bientu. Havia uma família de colonos brancos, cujos ascendentes desde muitas décadas instalaram-se naquelas terras, como contratados, muito antes do atual patrão ter nascido. A área da fazenda que habitavam os champniers, os colonos, era a que melhores frutos e alimentos granéis produzia. Essa família viera das plagas mais íntimas da França, rumo ao sul, buscando aproximação com o litoral do Mediterrâneo, onde o grande porto de Marcélia pontificava como verdadeiro Eldorado, pois em torno dele gravitava mais civilização, mais ordem, mais progresso. Nas terras de origem dos Champniers campeava solta a corrupção e os desmandos, tudo sem punição, sustentados pelo poder do dinheiro dos nobres que orbitavam na corte real. A limpeza da honra era feita com boa pontaria, conseguida esta, quase sempre, em tocaias mortais. Por limpeza da honra naquelas terras, subentendia-se tudo aquilo que contrariasse os seus senhores. Poderosos e maus, muitos nobres daquelas regiões, assim como os de outras regiões, tratavam seus empregados brancos da mesma maneira que tratavam os escravos, isto é, não lhes concediam direitos quaisquer. O único direito era o de trabalhar sem nada receber como paga, além do necessário para não mais do que a sobrevivência. O tribunal para julgamento de qualquer transgressão quase sempre era uma curva da estrada, onde a morte escondida, covardemente, transformava-se em instrumento da justiça, pela qual anônimos carrascos levavam pânico e temor permanentes aos pobres, brancos ou negros, além, naturalmente, de outros desafetos. Inconformados com tal estado de coisas, os chambniês de então abandonaram suas poucas terras com todas as posses e partiram rumo ao que julgavam ser mais promissores planos de vida. E assim é que foram ter nas terras dos antigos esfendo, ali encontrando trabalho, guarida e consecução dos seus objetivos, que outros não eram, senão a segurança e tranquilidade, mediante trabalho e vida honrosa. Dois anos mais velho que Joane, havia na família dos Champniers de agora um jovem, Elysian, respeitoso, honesto, e trabalhador. Poucos meses após seu nascimento, antes de completar o primeiro ano, fora cometido de terrível doença, hoje talvez diagnosticada como desidratação, que por pouco não o levou à sepultura, como a milhares e milhares de crianças de então, tanto quanto, infelizmente, ainda em nossos dias. Certa noite, junto à criança inerte e já quase cadáver, reuniram-se senhoras piedosas, não só parentes como também vizinhos dos Champniers, para realizar orações em uníssono, ora ditadas, ora cantadas. Em meio àquela sincera e piedosa cerimônia doméstica e religiosa, quando maior era o um instante de fé e de petitórios para a salvação da criança, ouviu-se bater levemente à porta. Ao abri-la, a mãe de Elysian deparou-se com uma preta velha de ar respeitável, circunspecto, enérgico, mas translucidamente bondoso, tacitamente bem intencionada. Conheciam-na todos. Chamavam-na Vó Negra. Trazia um pequeno caldeirão de barro do qual exalava tênue fumaça, dando a perceber conteúdo quente. Com efeito, trazia aquela senhora um chá que automaticamente ministrou a Elysian. Quase morto, o menino sorveu o líquido morno, infusão fusão de algumas espécies de laranjeiras, com bastante sal. O chá tinha cor de caramelo, era quase pastoso. Não havia sido pedida permissão para ministrar esse chá, mas a desesperança que habitava naquele casebre constituiu-se em consentida autorização para que aquela mulher sim procedesse. Pesado estava o ar e compungidos todos os corações, pois, conquanto a morte seja o mais certo de todos os acontecimentos da vida, nunca se está preparado para ela. E naquela casa a morte já se fazia palpável, dando-lhe de beber o chá, a senhora negra simultaneamente colocava na testa da criança algumas ervas frescas com as quais desenhou uma pequena cruz, benzendo-a a à pequena distância da epiderme, com a utilização de um velho encebado crucifixo toscamente esculpido em madeira. Foi então que algo de muito interessante aconteceu. Uma labareda cortou o céu de fora a fora, irisou intensamente o rústico aposento, iluminou toda a abóbada celeste, sem que houvesse o posterior e consequente estrondo. Duraram a faísca e seu clarão, Menos que um segundo disse se ia que um relâmpago solífugo Passara descuidado por aquela região Bem acima daquela fazenda e daquela casa Desta vez, porém, inexplicavelmente Sem a inseparável companhia do trovão Talvez perdido lá para cima das nuvens E choveu Choveu forte chuva de criar rios, lagos e abraçar quilômetros e quilômetros de florestas, deixando os troncos das árvores gostosamente quase submersos. Uma imperceptível sonolência possuía se de todos, adultos e criança enferma, e também do grande amigo de Elysium, seu cachorro-bombom, que se mantinha sempre na redável do dono, Embora este nem sequer houvesse ainda pronunciado seu nome Adormeceram suavemente todos Ao ré do dia, despertos pelo primeiro cantar dos galos Levantaram-se refeitos, descansados Surpresos, verificaram que a criança retornara cor rubra na face E com seus olhinhos bem abertos Contemplava fixamente o velho crucifixo que estava em suas mãozinhas, mas cuja dona não mais ali estava. Tinha ido embora no meio da noite sem que ninguém percebesse. Elisian, após aquela memorável noite, voltou das fronteiras da morte e reentrou na vida. Anos após, ainda criança, perdeu seu pai, tornando-se desde logo a rimo para a família, mãe e dois irmãos mais novos. Qual ambulante percorria dois quilômetros até a cidade, onde vendia tudo o que pudesse. Frutas, verduras, aves e outros produtos tais como doces e queijos que algumas senhoras da fazenda faziam e lhe davam parte do dinheiro como recompensa pela venda. Trabalhador da primeira e quase sempre da última hora solar, desenvolveu o corpo sadio um cérebro aberto à análise de tudo o que a natureza tem muito para ensinar. A idade escolar frequentou as aulas que eram ministradas à noite na igreja da cidade pelo pároco, o padre Chevery. Seu esforço e sacrifício para ir e retornar diariamente à escola recompensaram-no após alguns anos, dotando-o de conhecimentos e educação. Não ia à escola sozinho. Quando não fosse pela companhia de um ou outro parente, invariavelmente Bombom o acompanhava. No ermo das noites, ao retornar ao lar, o fiel amigo é tudo atento, inúmeras vezes alertar a seu dono para circunstâncias que, de alguma forma, poderiam apresentar algum perigo. Ora um animal desgarrado, ora uma serpente deslocando-se nas proximidades, ora obstáculos no caminho. Aos conhecimentos escolares juntava observações da vida e, inquestionavelmente a melhor mestra. Aos oito anos, aprendera com os mais velhos e na intimidade do lar os rudimentos do alfabeto, escrito e falado. Nos trabalhos na roça e como vendedor ambulante, aprendeu, por um lado, alguns procedimentos da agricultura planejada e, por outro, as propriedades aritméticas. Quase sempre acertava previsões do tempo, das estações, sobre ser um bom contador prático. Sem brinquedos e sem tempo para folguedos, sentia um grande prazer com a visita mensal que o padre Xeveri fazia à capela dos Esfendo, onde rezava missa para quase todos os residentes da região, patrões e empregados. Embora não fosse revoltado, sempre perguntava de si para si mesmo o porquê de tanta pobreza, de tantos sacrifícios. Perguntas... Irrespondidas Após a cerimônia religiosa, o padre Chévere sempre mantinha animada a conversa com o pessoal Nessas ocasiões informais, Elísian era o que mais dúvidas tinha E pacientemente o pároco discorria sobre a filosofia da vida, fácil o enfoque cristão Citava sempre um personagem chamado Jesus, dizendo que for um homem pobre incomparavelmente sábio, que há muito e muito tempo estivera na terra, não muito longe, nem muito perto dali. Dizia o padre que esse homem bom fora injustamente assassinado por autoridades daquele tempo, as quais, por omissão, eram os verdadeiros culpados do linchamento que a população lhe inflingira. Elísia extasiava-se com tais narrativas que recordavam-lhe um incidente infeliz quando tinha 14 anos. Voltava uma noite da escola quando foi barrado por três homens que maldosamente tentaram ações inomináveis com ele. Pelo menos um deles conseguiu identificar no seu desesperado esforço para escapar. Era um colono de uma fazenda vizinha. O que os homens não contavam eram com a heróica reação de Bombom que, latindo raivosamente entre dentadas e arremessando seu corpo contra os agressores, havia impedido a consumação da ignomínia. Fugiram os homens amedrontados com a zoeira que o cão provocara e também porque sofreram algumas dentadas que exigiam cuidados imediatos. Meses após, Elisian ainda alimentava ideias de vingança, de violência, as quais esbarravam dentro de sua cabeça com as palavras do padre Chevere quando dizia que Jesus conseguira perdoar seus algozes, sendo vítima inocente de crimes não cometidos. Pensava então Elisian. Se Jesus perdoou a maldade que sofreu sem ter a qualquer culpa, Preciso perdoar também. Assim, pelo menos em alguma coisa, serei igual a ele. De qualquer forma, embora não conseguisse esquecer o fato, conseguira afastar de seu pensamento qualquer retaliação. Elisian contava 16 anos quando viu Joane pela primeira vez. Acompanhada do pai, viera à fazenda em busca de alguns frutos, apanhados dentre os melhores... Selecionados cuidadosamente Para Joane Só o melhor Sempre agia assim o senhores fendo com a filha Ao cruzar seu olhar Com o de Joane Algo no interior de Elisim Recordou-lhe um clarão sem ruído Em noite calma Há muito tempo Nem saberia dizer Quando vira aquela fascinante luz Aqueceu-se Seu corpo Brusca e descontroladamente, já que seu cérebro, tocado por energia concentradíssima, comandou ao coração um batimento acelerado, incontrolável também. Joane, igualmente, eletrizou-se. Sentiram os jovens que essa não era a primeira vez que se viam. Mas como? Perguntavam-se mútua e intimamente. Algo transcendental povoou-lhes de súbito a alma, numa infrutífera tentativa de desarquivar dos escaninhos da memória alguma página escrita muito antes, mas seguramente a narrativa testemunhal de fato realmente acontecido. Mas, quando? No contexto de todo o universo, naquele átimo de segundo, dois mundos estremeceram os mundos interiores de Elysian e de Joane. Um fulgor visitou-lhes todos os recônditos orgânicos, da cabeça aos pés, inundando-lhes todo o ser de um doce, suave e inebriante bem-estar. Foi a chegada do amor. Raramente a criatura humana pode repetir a fantástica experiência vivida no instante exato em que acontece a eclosão do amor. Há um sublime êxtase contido nessa experiência mágica. É forte a onda de choque que se processa na aura de dois seres que se amam, particularmente no momento em que se inicia o que certamente será uma grande caminhada a dois, em sociedade. Quantos testemunhem esse reencontro verdadeiro, serão também beneficiados pela descarga eletrostaticamente contagiosa de luz mental, de gáudio universal, que irradia a grande distância de onde estejam as duas almas gêmeas que se aproximam pela primeira vez em cada jornada terrena. Seus olhares interpenetraram-se. Embora seus corpos estivessem à distância, suas almas se abraçaram demoradamente, quanto num segundo de eternidade. Não há criatura humana que não tenha experimentado tal sensação. Bombom, o cão, fiel amigo de Elisin, já agora no ocaso da sua existência, mas, mantendo ainda alguma agilidade, num gesto rápido, sem nenhuma conotação de agressividade, pulou na direção da jovem, com as orelhas humildemente coladas ao posterior do crânio e com o rabo em agitadíssima movimentação, para lá e para cá, percebendo todos de pronto que o cérebro daquele animal rendia uma admiração muito grande a bela moça. Comoveu-se, Joane. Comoveram-se as poucas pessoas circunstantes. O cão, toda autenticidade, lambeu os pés da moça. Posto que Joane estava em estado de exacerbação dos sentimentos e com o coração prestes a também desencadear uma taquicardia semelhante à que a cometera Elysian, face a muda declaração de amor a vida entre os dois, o fato veiculou, em singular linguagem, a instantânea aprovação do animal à moça, que com seu dono trocara tão ardente olhar. Outras vezes, após aquele dia, o senhor Bientu e sua filha, atendendo o pedido dela, compareceram as terras cultivadas pelos Champniers. Na verdade, o que Joane queria era ver Elisian. Desculpava-se, no entretanto, informando que queria levar algum alimento a bombom de quem tornara-se amiga. Foi assim que, durante quase dois anos, os jovens trocaram juras de amor, nunca pronunciadas, mas sempre demonstradas por mil gestos de gentileza, por olhares fugidios, pela simples presença de um diante do outro. A escravatura, outro grande erro da criatura humana após o advento do Cristo Jesus, declinava em toda a Europa por volta de 1846. Em 1848, foi definitivamente abolida na França. Em suas propriedades, o Sr. Bentu tinha serviçais brancos e pretos. A todos tratava com energia, mas sem crueldade e castigos. Ele próprio, no íntimo, abominava a escravidão, pois sentia-se penalizado com o que sofriam os escravos de outras propriedades. No seu lar, o serviço de atendentes ultrapassava de muito as necessidades materiais de uma família tão pequena, composta apenas de marido, esposa e filha única. Dentre os serviçais da casa, todos negros, destacados para poucas tarefas cada um, já que seu número era excessivo, havia algumas jovens para atender exclusivamente a linda moça, Filha do patrão Outro grupo de criadas Era responsável pelo conforto Da patrua No grupo que atendia Joane Uma criada cuidava de todos Os sapatos, que eram as dezenas E dos demais objetos De cobro Outra era responsável Pelas roupas finas Tais como os vestidos de seda De veludo Além das peles finíssimas Outra ainda lustrava diariamente as joias que eram muitas e valiosas. Finalmente, outra mantinha limpas as dependências particulares da herdeira dos esfendo. Uma criada não fazia nunca o serviço de outra. Iguais tarefas tinham outras tantas criadas para Marceline. Das coisas e aposentos do Senhor Bintu, Cuidava Joaquim apenas. Gislaine, a jovem serviçal encarregada da limpeza das dependências de Joane, tinha a mesma idade desta. Exercia seus encargos com desprendimento, alegria e até com prazer. Conquanto houvesse um abismo social entre as jovens, ambas entendiam-se muito bem e conviviam em harmonia. O despotismo que Joane empregava com os demais serviçais não era igualmente aplicado a Gislaine Gislaine desde o nascimento, foi envolta em humildade e nunca se rebelara com sua situação, aceita naturalmente. Sua mãe era serviçal em uma propriedade vizinha dos esfendo. Logo ao nascer, ficará órfã já que a gravidez de sua mãe decorrera cheia de trabalhos forçados por exigências autoritárias dos patrões, desfechando num inevitável parto problemático no qual sucumbira duas horas após haver dado à luz. Seu pai, um jovem saudável e requieto, com maneirismos que beiravam a covardia, conquistou as boas graças dos seus patrões e conseguiu sua transferência para outra propriedade, distante daquela, assim não testemunhou e nem nunca veio a saber do nascimento de sua filha Gislaine ou da morte de sua infeliz companheira que um dia, enlevada em suas promessas, as quais não cumprira, entregara-se de boa mente aos prazeres da carne. Estes à época foram também verdade seja dita prazeres do espírito juvenil e sonhador da futura mãe infeliz. Um observador arguto e interessado no caso teria percebido que a mãe de Gislaine, ao identificar o abandono de que era vítima com o coração despedaçado, sofreu duplamente: primeiro pelo amor próprio ferido e segundo porque assaltaram na preocupações mil quanto ao futuro da criança que ia nascer sem pai oficial. Naquela época, como aliás em qualquer época, isso acarretava sérios problemas, acrescidos da vergonha pública por responsabilidades não assumidas de parte a parte entre o casal. Assim, inconscientemente, de forma não declarada, aquela criança que ia nascer foi indesejada pela mãe e pelo pai. O pai fugiu e a mãe autoflagelou-se no trabalho excessivo, aceitando as ordens impiedosas do seu senhor, cumprindo tarefas superiores às suas forças e atribuições, assim como que desejando que algo acontecesse, e a livrar da tempestade que viria em alguns meses, para durar para sempre. Foi, pois, nesse clima, nesse astral, que Gislaine, acoplada inexoravelmente ao abrigo uterino materno, registrou, antes de ver o sol, as sombras e as mazelas que a esperavam do lado de fora. O comportamento daquela mulher desesperada infelizmente configurava duas atitudes condenáveis, dois crimes, simultaneamente, o aborto e o suicídio, pois que, como futura mãe, respondia perante Deus por duas vidas, a sua e a do nascituro. O espírito que ia nascer agarrando-se ferreamente às entranhas maternas, desarmonizou os planos da natureza e, assim, outro não poderia ter sido o parto. Difícil, doloroso e penoso para os dois seres nele envolvidos. Vitimou-se a mãe. Deu a vida pela sua vida. Sobreviveu a filha. Na verdade, órfã de pai e mãe, já ao nascer, a mãe de Gislaine não possuía, próximos de si, seus pais. Dividia a residência nos aposentos dos empregados, com um casal simplório de negros, trabalhadores da casa, como ela própria, esse casal, Gisbert e Elaine, passados dos quarenta anos, por caridade, adotaram a criança. Foram eles que deram-lhe o nome formado da fusão parcial dos seus próprios. Educaram-na como filha adotiva, segundo seus princípios, os quais haviam sido adquiridos de escravos transmigrados das terras africanas desde muito. Gislaine recebeu, no plano das coisas terrenas, educação dirigida inteiramente, desde o nascimento, para a atividade de servir subservientemente recebeu tais ensinamentos assimilou-os e praticou-os a vida toda no campo da mente povoaram-lhe seus pais adotivos com informações fantasiosas de anjos e demônios de benesses e castigos de alegria e dores do bem e do mal enfim mas a seu modo Ensinaram que os santos eram bondosos com aqueles que os obedeciam e rendiam devoção, mas, por vezes, transformavam-se em severos castigadores quando suas instruções não fossem cumpridas. Obedecidos premiavam sempre. Essa estranha dicotomia espiritual de anjos-demônios habitou o espírito de Gislaine desde cedo, e assim foi que, na sua juventude, foi informada que o nascimento de uma criança pressupõe uma união de casal, autorizado por protetores invisíveis, os anjos demônios, e visíveis, os patrões. Criança que nascesse sem pai seria severamente castigada pelos céus e pela terra, sendo-lhe negada felicidade durante toda a vida e, o pior de tudo, por antecipação já estaria condenada a uma praga emanada das regras áureas de tais protetores invisíveis. Segundo essas regras, quem pai não tivesse ao nascer em sendo mulher, ao crescer também geraria criança que, ao nascer, já estaria igualmente órfã de pai e, mais grave ainda, de mãe também. Contava sete anos de idade quando o casal esfendo, em visita ao vizinho fazendeiro, conheceu-a. Sem qualquer vibração, nem com gosto, nem com desgosto, foi aceito o convite de Gisbert e Elaine para padrinharem a criança. Tal aceitação, segundo o costume da época, implicou na mudança de Gisleine para a mansão dos esfendo, onde seria serviçal. Pouco tempo depois da chegada de Gislaine, que foi destinada a servir Joane, aconteceu uma intrigante coincidência. Ambas foram acometidas de doença muscular, do que resultou dificuldade no andar. Joane na perna esquerda, Gislaine na direita. Além de dores e manchas vermelhas, Surgiram-lhes inexplicáveis cicatrizes indeléveis Fracassaram todas as tentativas médicas para Joane Quanto a Gislaine, foi tratada por outras serviçais Igualmente não se livrando das dores nem das cicatrizes misteriosas Tal assunto tornou-se, por ordem do patrão, incomentável Patrões empregados perceberam que só no sobrenatural encontrariam resposta para tão grande e intrigante coincidência. Unidas pela dor, as duas meninas aproximaram-se física e espiritualmente. Joane tomou a iniciativa de quebrar barreiras sociais e, com isso, grandeou sincera e espontânea amizade de Giswaini. Um ano depois, as dores e as cicatrizes desapareceram nas duas meninas, tão inexplicavelmente quanto tinham surgido. Como saldo positivo, ficou a amizade entre ambas. Amizade que nem sempre podia ser exteriorizada face à sociedade.